Vem de mais longe, o mal. Quando ao fim de dia pouco havia Me unir à lei do Emeneu E tudo em paz feliz de me ficou Meu soberbo inimigo Atenas me mostrou viu, o corei, perdi a cor E, de repente, a turvação subiu em mim perdidamente Meus olhos já sem ver eu sem falar poder todo o corpo senti como transido a arder Vênus reconheci e seu fogo implacável ao sangue que ela odiar tormento inevitável Assíduos os votos fiz cuidei que os desviava um templo ela ergui e eu mesmo o enfeitava com vítimas em volta eu mesma guarnecida, Nos seus flancos busquei Minha razão perdida, Para amor sem ter cura, Uma incapaz poção, E a minha mão no altar Queimou incenso em vão. Quando a Deus implorando A boca eu já movia, Hipólito adorava, E ele era quem eu via, Mesmo ao pé desse altar Onde eu turibulava, E sem ousar no mial a um Deus tudo ofertava. E sempre o evitei. Triste miséria, ai! Revela o meu olhar nos traços de seu pai. Contra mim mesmo, enfim, me pude decidir. E a mim me encorajei sempre a o perseguir. Inimigo a banir da idolatria à custa. O desgosto o afetei de uma madrasta injusta. Seu exílio exigi. E meus gritos eternos o afastaram do seio e dos braços paternos. E eu respirava em nona, e desde a sua ausência, dias menos febris corriam na inocência. Submetida a Teseu, mas escondendo os lutos, Do imuneu fatal cultivava os frutos. Vãs precauções, cruéis em mim destino e vida, por meu próprio marido a trazém e trazida. O inimigo revi que eu souber afastar. Ficam-me em carne viva, as feridas a sangrar. Não é apenas um ardor que em minhas veias erra. É Vênus, ela só, que em sua presa a ferra. Concebi por meu crime um bem justo terror. Odiei vida e chama e vias com horror. Morrendo eu quis cuidar de ter glória futura. Quis o dia livrar de flama tão escura. Mas choro e insistência em ti ver não podendo. Tudo te confessei e já não me arrependo. Desde que desta morte acates a chegada. E não me aflijas mais, nem me censures nada. E que em socorro vão deixes de convocar um resto de calor prestes a se